Com essa subserviência que ele traz de rima fraca, é babado. Isso eu tô vendo. Quero ver mandar o verso que eles não estão aprendendo. Ah, falou Mandela, eu ouvi da favela. Por isso que agora somente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça quebrada, vira Joanesburgo. Que ao seu fim, e se você fosse jabulano e você ia ter efeito contra mim. Eu mano é 4, você puxou 4, eu respondo 4, mas eu penso por 8, Mano não é fato, acho que seu raciocínio tá foito, de que a chuva por aí são as lágrimas de Deus, mas não tem problema porque a tempestade apareceu. Oh!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 Se é uma tentativa, o que me alivia é saber que existe E você sabe muito bem que a vitória só é dada àquele que persiste Então mano, não desiste, segue em frente, alcança seu sonho Hoje quem tá na sua frente não é um ser humano, é um monstro medonho E você vai ficar fodido quando você tiver zelo te matando na chuva fio como gelo Mano, você nunca vai botar medo Porque você sabe que aqui sou dentro Porque eu, mano, quando eu tenho medo De alguma coisa, eu não bato de frente Você disse que é pra eu tentar Mano, agora eu sou underground Adivinha o que eu tô fazendo Buscando prejuízo no segundo round É tudo que você falou que choveu tu aqui é a peste Que nesse momento você percebeu Que a galera investe É que tava chovendo E agora tá estiado Eu trouxe a seca pra cá E mandei a chuva pro Nordeste <risos> Tomando a chuva pro Nordeste, porque aqui em São Paulo, ou lá no RJ, a gente toma a cabra da peste. Uou. Todo dia chove, mas eu sou mais evidente. Você vê o medo e não bate de frente. Eu acho que a seca tá na sua mente. A com a rima é porque tu vai chegar pra rimar com uma levada que é mais magnífica a seca não tá na minha mente você não percebeu o detalhe que a minha chuva é diferente que na tua mente choveu punchline oh! choveu punchline eu tava protegido como se eu fosse um guerreiro da antiga meu mano hoje pra mim ser atrevido sabe porque você é um arrombado? você tá despreparado? fala de seca fala de merda, não fala da cultura do seu estado oh! É que eu tô sussu, nesse momento não deu pra tu Porque cê sabe tomou preju Agora você tomou no cu, nessa batalha com o Vitu e matando aqui na embolada, você quer que eu foda o Maracatu Foda uh! o oh! Maracatu Você demorou o maior tempão pra falar que quem mata é o Vitu então eu vou fazer um arranjo porque o banjo desse refrão Se você quiser eu te mato até no repente com violão Ele quer falar agora aqui essa besteira Porque cê sabe que cê não tem amanha Agora você correu na esteira Que eu tô correndo e você não acompanha Delas te fala que aqui de São Paulo que ele gosta mais do que uma lasanha Demorei porque isso aqui é repente Depois manda um link, caju e castanha uh! Matado, acho que é bom, mas você não é Leva sempre tá batendo independente desse pedido que seu papo agora que é comigo é Você tá vendo que tá até tá chovendo E mano agora que eu tenho um pote Eles estão chovendo pela minha presença E também chorando pela sua morte <risos> calma fazendo verso que é sempre completo Batendo no mano que tá na minha frente Se acha foda, mas não é repleto Nossa diferença É muito clara Eu sempre que multidão Mano do pante fazendo construção E você com as suas falhas na sua dicção <risos> So free porque meu papo é reto e ele não tem curva Seguindo uma só direção Sabe por que a que cê não compete Vai perder pro moleque que é da leste Cê falou de chuva, então faz a curva Só ganha quando vai chover canivete oh! Agora eu vou te bater E The você cê fica até de gracinha Mas hoje agora vou acabar com você Sabe por que meu mano Minha dicção agora sem intriga É melhor tomar cuidado com as palavras Que se torna pior inimiga Você não entendeu tudo oh, que eu faço E manda agora a sua sabotagem Eu não tenho medo das palavras Com as palavras eu falo figuras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 Só que coisa fofa, pelo amor de Deus mano Sua história infelizmente eu não escrevo nessa lousa Sabe o que eu acho engraçado daquilo que você faz? E mano entenda, eu tenho o dom Eu sou um o meu freestyle Ele se propaga pelo som uh! Sem maldade camarada Eu faço meu free, já que se ele propaga pelo som Eu vou te matar e o som vai ser uh! Porque você sabe que agora é sem colha huh.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 Pula lá, pula, meu cote acumula, você sabe muito bem, meu mano que ele tinha anula Agora eu tô te pancando, espancando essa mula, tá tranquilo, Sabe muito bem que você é capaz. Você acha que vai perder meu mano Isso não acha sabe a quantia das colachas Porque se eu fizer o dedinho você sabe que a chuva vai botar debaixo é. Tá tranquilo, não dou vacilo Sabe que eu jato na trilha Falou tanto meu mano de filho e mulher, sua surra vai passar no casulo de família Dandinho já finge por isso, cê tá ligado agora eu vou dizer Esse beat agora é o limite, por isso que agora cê vai se foder você tá de brinde, bota o rebite, sinceramente agora tá de brinde Realmente a chuva vem bate mas o que vem baixo não me atinge oh! ah, Só que mano, somente em perna o que vem baixo não te atinge Espera um pitbull arrancando tua perna oh! Eu quero ver não atingir, você não me incomoda, pitbull oh. Arrancando e você parando na cadeira de roda. Tá, tá, tá, tá, tá. Vou te matar, pitbull, cê tomando curva Começa a gritar igualzinho CH ah! Tá ligado, pode crer Cante de rau, tá passando ninguém tá mais gostando de você ah, Vou gritar igual o CH Só que você, trota vai ser meu alvo Eu vou gritar igual o CH E vou deixar esse otário calvo é. ah!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 Lançando uma marca de tênis. John nem contra se Yong Cê vai tentar, mas vai cair. Hey. Hey. Sapa puta que o pariu. Esse aqui é o Yong o mais vice do Brasil. Vici, uhum. uhum. vici, vici, Vici, vici, vici, vici. Vici, vici, vici. Vici, vici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 que tem problema de ser vice no Brasil Chega na competição que o Johnny nunca conseguiu Pura, Não conseguiu oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mais papá puta que o pariu Biche, <risos> biche, biche, biche, biche Começou me biche, biche, biche Eu não sou biche,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 Só que agora eu vou batendo, não pega nada Qual que é o problema, sua cara sem esburacada Hoje eu tô com procimento a rua tá pavimentada Mas você é um vacilão, só que é da prefeitura Nunca acaba a construção Eu não sou só caminho, quer consertar minha cara Me empresta esse tijolinho Tijolinho!